Olá amigos, bem vindos a mais um vídeo e para hoje quero vos mostrar como fazer modelação de parâmetros automaticamente uh, dentro do Reaper para isso, basta que se aceda a qualquer efeito neste caso vou usar um ReEQ da Cocos, como demo e como podem ver, aqui no canto superior direito, aparece um, um novo painel, onde tem parâmetros, neste momento como não selecionei nenhum parâmetro, vou selecionar em clicar simplesmente em qualquer parâmetro, imaginemos que nós queremos automaticamente que isto aconteça sem ter que automatizar na lane de automatismo de, de, do, do gain para esta frequência. Podemos simplesmente deixar a zeros e assim que tocam num dos parâmetros, se vierem a parâmetros, vai-vos aparecer aqui modulação de parâmetros. Esta modulação pode ser feita através de um sinal externo. Sidechain, por exemplo, o exemplo mais prático poderá ser enviar a pista de um bombo para um baixo e automaticamente fazer uh, sidechain numa determinada frequência. Ou podemos usar um LFO interno para que isso aconteça. Este LFO tem controle da rapidez, da intensidade e da fase deixarmos a fase a meio é isto que nos vai acontecer e podemos encontrar um ponto que fique confortável mais rápido, mais lento e podemos deixar centrado ser negativo ou podemos pôr positivo neste caso vamos deixar positivo vamos deixar a fase a meio e podemos sincar com o tempo da nossa ação. BPM que estiver escolhido na nossa ação. Se eu fizer 5 BPM. E alterar para 80. Este valor deixa de estar em frequência. E passa a ser um valor quantizado ao BPM da de ação. Deixar em 5. E automaticamente temos um LFO a criar-nos uma curva automática no ganho para que isso aconteça. Se quisermos que seja mais lento e podemos escolher qual é o ponto de partida para que isso aconteça. Imaginem que é isto que querem fazer. Ou vamos mudar, por exemplo, alterar Parâmetro modulation, vamos fazer Remove, vamos dar outro um queue, vamos fazer um, um iPass e queremos que lentamente isto aconteça. Então vamos modelar, já escolhemos a frequência, parâmetros, parâmetro modulation, vamos fazer um LFO, vamos baixar a intensidade, começarmos numa frequência mais baixa. um lente começar a fase a meia e vamos introduzir um gerador de sinal antes da modulação. cada vez que querem cada vez que querem aceder este parâmetro basta escolher o parâmetro podem controlar agora vamos ver um exemplo desta modulação a ser controlada por exemplo vamos mudar o filtro para band LFO um sinal externo e vamos utilizar um sinal externo por exemplo, um loop, vamos mandar este loop para ser mais prático. Vou por aí em cima, ok? Da pista 1 para a pista 2, ok? Este sinal basta arrastar o route para aqui, parece, parece o símbolo de um jack, e vamos mudar para que output? Normalmente, quando se trabalha em sidechain, ele vai receber no 3 e 4. O sinal 1 e 2, quer dizer que vem do output master desta via a entrar no 3 e 4 deste plugin, desta modulação. Ok, vamos por partes, introduzimos um EQ, por exemplo, escolhemos o que é que quer ser modelado, vamos a parâmetros, parâmetro modulation, escolhemos o sidechain, uh, enviamos a pista que queremos modelar o sinal. A pista que tem modulação né? e vamos escolher o 3 e 4. Foi para onde enviamos através do roteamento para o 3 e 4. Ok Agora, se eu puser em loop este sinal, estão a ver automaticamente vou fazer um passo alto. e se eu tiver outra pista a tocar aqui podem ver que automaticamente esta modulação está a acontecer podem ser bastante criativos na forma como utilizam estas modulações são parte integral do Reaper e espero que tenha sido uma boa dica para vocês. Um grande abraço e até uma próxima!